A gente vai fazer uma demonstração agora e de caçar um veio de água aqui com ela. Agora, nosso amigo Edson vai gravar. Nós vamos pegar aqui uma parte para cá. Então, nós estamos aqui ó, meio que virado. Varione, procura um veio de água